Põe a mão no meu noceque, onde dorme o meu povo, um seco no de lobo. Gente, estou aqui como cidadão e peço a todos os meus pares, os criadores, os doutores, os indoutorados, os analfabetos de afeto, os que não sabem sentir pelos outros, dizer à juventude que nem tudo que brilha é ouro e que são os jovens a nossa maior riqueza, as pessoas. Há um ditado antigo que diz que, onde dois elefantes lutam, quem sofre é o capim? O capim está cansado. Ninguém sai de casa, ninguém sai do cubico Esse lobo quer me morder, ele quer me dormir Esse lobo quer me comer, ele quer me engolir Não pode